Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Nosso Deus, Ele é amor e quem ama não fica em casa. Por isso, nosso Deus, Ele não ficou em casa, mas Ele criou tudo aquilo que existe e partilhou aquilo que Ele é conosco para nós participarmos de Sua alegria, de Sua vida e de Sua glória. Mas Ele não somente nos criou e criou este mundo e nos deu de presente, mas Ele mesmo veio através de Jesus Cristo, Seu Filho, nos visitar. Ele sai de casa através de Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré, neste quinto domingo do tempo pascal, Ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E é através desse amor que nós nos identificamos como filhos de Deus, porque nós nos tornamos parecidos com Deus, que é amor. A pergunta que nós podemos e devemos fazer é a seguinte, quando Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Ele está dizendo para nós amar como Deus ama. E nós podemos nos perguntar, mas conseguimos amar nós temos essa capacidade de amar como Deus ama. Nós fomos criados a sua imagem e semelhança. Nós temos essa potencialidade. Nós podemos amar com o mesmo amor de Deus, mas nós não conseguimos amar com a mesma intensidade que Deus ama. Mas porque nós temos esta marca do amor e da bondade de Deus, nós também podemos nos tornar semelhantes parecidos com Deus, filhos e filhas de Deus, amando com o mesmo amor e sendo sinais da presença dele no mundo, tornando seu rosto conhecido. Nós podemos, e podemos ser assim e viver desse jeito para participarmos da alegria de Deus e sermos filhos e filhas, compassivos, misericordiosos e felizes como Deus é.